Uma voltinha pelo centro de Amesford, olha a palhaçada. vídeo ai é. como é? How is candy? é muito mais. oh oh não muito mais. But... Uhum. É isso, pessoas, diretamente aqui de Amsterdã. Dou um beijo, pra vocês. <risos> <risos> <risos> <Give> beijo <risos> para vocês. Um beijo para vocês.